Do bitch, tá tudo Mac Não sei se pra você tá tão tranquilo Ver minha evolução constante Dando a vida em cada track Em breve o Pig vai ter tanta grana Que esse pá vai comprar casa em Rosa Norte Três Botec Vou pilotar uma nave do meu sonho Com a morena no carona Cantando meu que eu ia ser um frustrado Vai pensar até que eu fiz pacto com sete pés Falei pra ela não aceito me prostrar mais É Pouco carro na garagem, muito trabalho Esquece o de conceito, eu quero beiramar Derramar muito whisky de qualidade pro santo Fumando uma bomba Depois que chega no mirante não tomba eu descobri quem me faz bem, sou eu mesmo mesmo Tempestade se apresenta, juro que não tem Foda-se se você comercial, se você começou com essa putaria capital Sei que é o no seu pra ser um estrela Eu quero um foguete da NASA pra chegar na lua Você pode me chamar, posso até me fazer de ocupado Mas eu vou tá lá, bebê. Invisto tudo pra você, compro tudo pra você Quem Cheio de que tudo importado da Califórnia Pra tu ficar você bem soldi. Bebe, bebe, bebe tipo tanque. Que me deve numa transeletrizante. Experiência, se construir uma vida que faz sentido, que pode usufruir de uma razoável saúde, de uma razoável situação financeira, de uma certa liberdade. Tá tudo Mac. Não sei se pra você tá tão tranquilo ver minha evolução constante dando a vida em cada track. Em breve o big vai ter tanta grana que se pá vai comprar casa em Rosa Norte 3 O Tec Vou pilotar uma nave do meu sonho com a morena no carona cantando meu mixtape Jurava que eu ia ser um frustrado. vai pensar até que eu fiz pacto com sete pés Puro no meu porta luva, se tiver chovendo grana abre o guarda-chuva Olha os caras de 2015 virando suspeita pra receber. Da vida. Eu vou é ser mais maestrada fora Cauto nato na beira de uma com a maré, dando onda com a vista da flora Hoje minha gana me faz correr muito no trilho de ser bem melhor do que ontem pra ser inspiração Pra quem anda na bad alimenta a esperança ouvindo minha sonora oh, Não deixa de ser hip hop Tô na busca de uma melhor condição Hipocrisia, ter desejo de progresso no mundão tão superfície que tu deseja esse frão Podemos ao é meu produtor Podemos pra é minha deliciosa a firma tá tipo trator Melhor sai da reta se não te atropela Tipo verme A dimas pra minha coroa Minhas considerações são breve. A pra quem bota fé na ambição dos Mano desde sempre Tá tudo Mac Não sei se pra você tá tão tranquilo Ver minha evolução constante dando a vida em cada track Em breve o big vai ter tanta grana Que se pá vai comprar casa em rosa norte Três do tech Pilotar uma nave do meu sonho Com a morena no carona cantando na mixtape Jurava que eu ia ser um frustrado Vai pensar até que eu fiz pacto com sete pés